Rapaziada. Spray. Brilhante. No olho. Antes de pegar o spray. Cabin. Vale pegar cabin. Por que eu peguei esse cabin, velho? Vamos ter que combinar as plantas aqui. Oh, mas eu sabia que não era uma boa ideia pegar as plantas agora. Mas não vai caber o spray. Ah, oh, meu Deus. E aí, jogo? Beleza. Tranquilamente pegamos isso aqui. Vai ter um sprayzinho aqui? Não tem como usar. Pegar esse negócio, tio? Tem como tacar tá com fome nesse fio não? Rapaziada, é o que tem, é mais ou menos... Ai, ai, ai, ai. Oh. Nossa, uma criatura peluda. Rapaziada, estou calmo, cara. Achei quebrou o na minha cara, tio. O oh, jogo raiz mesmo, tio. Nossa. Essa aqui que era de paus, tio. estava faltando a chave de paus. Ih. Beleza. Pegamos o último plugzinho ali, o que, que acontece? Vamos simplesmente pegar o terceiro plugzinho e continuar aí, tipo, por aí. Ah, pera é isso aí. a chave recinto? Ó, oh, tem mais utilidades essa chave aqui, tem alguma porta ainda que o cabernet não abriu. Vamos voltar na, na entrada da delegacia e ver qual é que é. Vá, tranquilo, de volta aqui na delegacia. Deve ser aquela porta. Do lado direito, onde o juarez estava escondido, e com certeza aquela porta lá hein, é a única que a gente não mexeu. Antes de mais nada, vamos guardar uns negócios no baúzinho aqui. Ó, tem cabo, tem plantinha, tem esse negócio aqui. O que mais? De, de momento está de boa. Hein? O Carmen tá querendo continuar levando aquela chavinha ali que ele. Ô, oh, oh, pera aí, jogo! Dentro da minha cara! Nossa senhora! Muniçãozinha, só isso? Ô, meu Deus, pensando que é. Era... Uma espingarda nova, uma escopeta de 12 polegadas. Rapaziada, tá rolando bichinho do amor aqui ainda, hein? Tá rolando bichinho do amor. Pererecão. Gigante. Gigante. LGM, tio. LGM. Ó. O jogo. Ah, é, é, é. Ai. Pois é, ele tá, tá virando amiguinho, hein? Tá começando a se domesticado ele. Tá virando truta, tio. Ah, beleza. Uma das esmeraldas tá no baú. Uma tá no baúzinho. A outra a gente vai ter que pegar o Mani Velson e ir lá no terceiro andar e pegar a segunda. E é o que falta fazer. Ó, oh, a cha chave já não precisará. Não vai ter mais uso. A gente já joga fora e sobra um espacinho pra nós. Vaca. Nossa, jogo! Que amizade! Oh, completar tá duas cabeças juntas aqui, hein? Ó. Oh, três cabeças juntas. Eita, aqui! Ai! Oh, meu Deus do céu Ô oh, Leon, peraí oh. Ah, meu Deus, dois tiros, quatro cabeças, tio Aqui é multiplicação com o Leon Tranquilo Tem mais, hein Oh, meu Deus, tem mais aqui, hein Ó. Oh. Ele tá só esperando a, a... Oh Oh, meu Deus, ele chega gritando ainda Oh, peraí, peraí <risos> Pera aí, tio, que agora eu vou dar uns tirinhos pra você largar você logo, hein? Ó, Já era. Oh, meu Deus, tem um bezerro! O bezerrinho, caí! Caralho, cabe tudo isso de zumbi numa sala? Rapaziada, o bezerrinho é, é do mal, hein? Não sangrou, tá vivo, ó. O jogo não sangrou, não, hein? Beleza, rapaziada, reunião de zumbi aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? Beleza, pegamos um filme cinematográfico. Tem que ter alguma coisa importante aqui nessa sala, tipo, pelo de Tem que ter uma gaveta mágica aqui, alguma coisa. De qualquer forma, temos essa porta aqui, hein? Pois é, daí a gente veio aqui só pra pegar o filme. Oh, oh, peraí, peraí, peraí. Rapaziada, musiquinha. Leon, vamos pela, pela esquerda aqui? Oh, meu Deus, olha a musiquinha de amor Antes de trocar ideia espera aí, Vamos ver se tem alguma coisa aqui, munição Oh, meu Deus fazer estamos com 90 tiros, hein tem, haja, haja zumbi pra gente bicar Beleza, vamos pegar plantex aqui Só pra ficar de boa, hein Quanto mais plantex a gente colocar no baú Melhor vai ser o nosso futuro, tipo A gente vai, ah, ixi, de plantex Ó, ó, ó, policialzão. Rapaziada, já era, hein? Ó, ó. Do mal, tio. Ai! Tem uma chave em cima da mesa. Vamos atrair a vítima pra fora? Ô, jogo! O cara tá mandando sozinho, tio? Ó, oh, vou trazer ele pro cantinho aqui a oh, musiquinha, não vai parar não? Não, não, não, não Por isso que a é chave tem tio Beleza Ô, oh, não é para ir não É aí dentro Chave Rápido Vou pegar a chave do recinto É a mesma chave? Aí, tem chave do recinto já Ô, oh, jogo, já ah, para com o Tantan Rapaziada, o nosso amigo aí virou zumbisex, hein? Rapaziada, a gente já tem essa chave. Como assim, duas chaves? Oh, vale isso. Tranquilo, rapaziada. Ó. Vamos ver o que a gente tem no inventário. É, é pegar as duas pedrinhas lá. Fabe? Beleza. Uma pedrinha. O caverninha não pegou. Deixou lá em cima do, do negócio lá. Vamos simplesmente pegar a gola. Rapaziada, ó. Ô, oh, louco! Rapaziada, eu pensei que ele estava jantando. Acabou a janta, hein? Foi, foi, rapaz! É a parte que tava pegando fogo do helicóptero? Com certeza vai ter item ali também, hein? Rapaziada, acabou a janta, hein? Nossa, acabou a janta. Você viu que o negócio fica feio, tio? já tá esperando para bicar. É mais ou menos assim. Rapaziada, a melhor opção ali eu acho que é bicar umas três cabeças, fazer uma, umas continhas matemáticas de multiplicação com o Liu, hein? Vamos ficar espertos, beleza. Pegando, nada mais, nada menos do que a pedrinha <risos> mágica. Né? uma coisinha que ficou faltando ali, nada mais nada menos, que revelar a foto. O Caverninha não lembra como que era essa foto aí, o que que tinha naquele papel, né? então o Caverninha tá curioso, vai, antes de pegar essas pedras, simplesmente ver o que era aquelas revelações, hein. O Caverninha tá, tá simplesmente curioso pra saber. Mesmo, o Mano Juarez já tá aqui, tranquilinho, cada vez mais dócil o nosso garotão, tio. Oh, meu Deus, é, é truta. Oh, meu Deus do céu. Tranquilo, a gente já cai ali pra dentro, revela a foto, Ó, aqui é o local. De revelações Eu posso revelar fotos aqui Sim, você pode, Leon Beleza, filme A Experimento humano, código G Oh, meu Deus Você pegou o filme A Beleza, rapaziada, simplesmente para revelar Que o novo vírus, código G Está na ativa Vamos simplesmente voltar lá no segundo andar E pegar essa pedra agora, vá, rapaziada Estamos rumo à sala da janta Só temos mais três tiros de escopreta, hein o Leon usou tudo a escopeta. Oh meu Deus. Rapaziada, a sala da janta é braba, coisa aqui, hein? Acho que não tem como mais passar no meio de bola, não, hein? Vamos ver. Tem muito lock, tio. Eles ele bica. passou ali e eles bica. Beleza. Ó, oh, oh. Altos O quê? Oh meu Deus, os caras repartiram dois, hein? Os caras é do mal mesmo, hein? Beleza. Rapaziada, vamos pegar a mita aqui. Somente. Para economizar um pouco a escopeta, hein? Ô, ô, Leon, você não equipou nada, Leon. Pera aí, tio. Rapaziada, essa, essa arminha ficou muito boa assim, hein. Ó. Rapaziada, tem uma aleijadinha ali, hein. Do mal ele. Já era, tio. vai tem mais, tem mais. Esse tá de boa. O caberninha simplesmente quer ver qual é que é desse lado aqui. Parece que não dá para eu passar por aqui. Rapaziada, aqui é com a Claire, hein. Vamos ficar esperto. Ó oh, oh, munição, ô oh, meu Deus, aí tá lindo, hein cabine gasta 10, pega mais 10 Aí fica, fica bonito demais Ô oh, jogo, calma aí, hein v Vamos simplesmente limpar essa sala aqui de lock Rapaz, acho que ele tá vivo, hein é, Tá forte mesmo, hein Beleza, rapaziada Agora é o local, hein tá Tranquilo, nos resta duas coisas Pegar a Marivelson. E voltar ali pra cima. E pegar a segunda pedrinha. Ação e diversão. O cabine tem uns trutas aqui perdidos. Oh, é, é, eles são de boa. São tranquilos. Tem mais um aqui, hein? Tem que ficar esperto isso aqui, hein? Isso aqui é mais rebelde. Ele tá bem onde que o cinegrafista não pega. Ó. Oh. <risos> é esperto, tio. É esperto. Será que tem como pegar no cantinho aqui? Vamos ver. Vamos ver se ele é profissional mesmo. Mais ou menos pegamos o lock Tranquilo. Daquele jeito. Aqui a gente já coloca a segunda pedrinha. Rápido. Beleza, abrimos o baú. Retiramos a segunda pedra penta. Beleza, tem esses cabinhos velho aqui. Que a gente não vai usar de momento. Beleza, mais ou menos isso. A gente usa as duas pedrinhas, pega a munição de escopeta que ficava faltando. Rapaziada, acho que era bom ter salvado o jogo, hein? Ixi! A Marina tá jogando um tempinho já, hein? Se explodir a cabeça do alguém aí. Ó. Rapaziada, acho que era, era lá na outra porta, hein? Vou ficar bem encostado na parede aqui. Será vai é passar? Passamos um. Rapaziada, aqui tem outro. Ele, ele é muito do mal, esse aqui, hein? Rapaziada, esse aqui não dá, não, hein? Ah, cercou. Ah, oh, meu Deus, vou ter que gastar a escopeta nesse locks. Rapaz, vamos, vamos, vamos bicar normal, vai. Bica normal. Ô oh, jogo, Ele não caiu! Nossa, esse zumbi é resistente, tio. Nossa senhora! Você é louco, cachoeira! Rapaziada, é, seis tiros de tuk-tuk nele. É bom que a gente já pegava esse espaço só o espaço. O cara fez isso intencionalmente. Papai, a música de suspense é o quê? É explotar. Tem duas balas suficientes pra bicar qualquer lock. Ó, pera aí. Tem, uma, tem uma, uma bala de aqui altamente escondida no cantinho. Beleza, o caverninha já simplesmente Já vai deixar dentro Da agulha Qualquer bloco que vim beijar o caverninha É, vai ver, tio. beleza o Tamanho de um punho. ele manda dentro Papi Agora tem outro ali Será que tem mais alguma coisa na sala? Vou colocar a segunda agora Beleza Ó, ó, ó, ó. Rapaziada, cheio dos segredos da mansãozinha, hein? Ó. Pegamos fusível aí, hein? Tranquilis. Vamos sair fora agora. Rapaziada, o que, que acontece? Agora é só a manivela. A gente pega a terceira peça. Rapaziada, sobrou só, só esse doidinho aqui agora, hein? É, é pode deixar isso aí. Agora a gente pega a manivela, Velson. beleza. Rapaziada, eu acho que lá em cima vai ficar a chavinha que abre a porta verde lá de baixo. É uma das únicas portas que a gente não investigou, hein. Rapaziada, o tio se acercou agora, hein. Ô, oh, meu tal, vamos ter que acabar com ele, hein. Vou, vou simplesmente ter certeza do que o Loki tá com sintomas de morto, hein. Oh. Beleza, esse já era Já limpa esse corredor logo O oh, que? Ele já tá aqui Oh meu Deus, vai ter que picar esse aqui também? Esse aqui era, ele era truta ainda, ele tá rebelde hein? O jogo, tem como passar no cantinho ali não? Nossa, ele ativou o bezerro tio? Ativa o bezerrão e começa a correr mais rápido Beleza, vamos logo pra esse... Terceiro andar, assim poderemos Simplesmente ver o que que tem lá, que o caverna Não lembra, ele não sabe se é a terceira pecinha Ou se é uma chave O caverna tá, tá, tá com um pressentimento de que é uma chave Chavinha, chavinha Beleza Essa última porta à direita aqui Beleza Agora usaremos o Manivelson Diretamente Aqui Vai lá, Leo Mostra, mostra pro cara como que ele gira com estilo a paradinha Tranquilo aba Abaixou a escadinha Ó Manivelson fica ali Já não vai usar pra mais nada E temos um espaço a mais É mesmo? Tem, tem moral de subir ali pra nós? Sobe ali, Leon. Beleza Rapaziada, eu acho que Peraí, tem um bot. Ixi, peraí, tio, falta uma engrenagem. O oh, jogo, onde é que estava essa engrenagem? Não tô lembrado não. Rapazinha, eu achei que era só pegar o item aqui. Beleza, rapaziada. Te, temos a, a outra chavinha que ainda serve pra abrir uma das portas que de momento não abrimos. Vamos olhar o mapa, VAP. Rapaziada, é nada mais, nada menos que aquela porta lá de baixo. É tudo nosso. Vamos lá dar uma olhada. Pela Tem como a gente cortar caminho por aqui? Vap! Beleza, tem que ser aquela porta da sala cheia de zumbi. É a única que o Caverninha não investigou ainda. VAP! Beleza, rapaziada, a porta que o Caverninha viu no mapa É nada mais nada menos que a porta que tá à esquerda ali Que leva em direção ao subterrâneo Mas tem autoslock aqui Uh, eu esqueci desses locks aqui, tio Oh, meu Deus, caberninha Rapaziada, ô Leon, já, já tá no caucho de novo Aí ferrou, em jogo Tem que ser essa porta aqui, hein Oh, meu Deus oh, Já usamos a chave completamente Rapaziada, ele veio uma bicada ali no abdômen né? que, que machucou, hein, feriu o Leon Pazera, Os dois locks guarda-costas, ô, oh, joguinho Valeu, tio, valeu, valeu Já manda